Pro branco rico não pesa nada Um quilo pro preto é tipo Pedro e Pino Uma cilada, uma pedra e um pino é caga pesada Vida curta pro A.S. suas neves Vida longa para todo Rafael Braga Vida curta pro A.S. suas neves Vida longa para todo Rafael Braga Ouvi dizer que é anulírico Eu senti que tu Batalha não é rolê Batalha não é rolê O que vocês querem ver? Porque batalha né é rolê, batalha né é rolê E o que vocês querem ver? Chegue. Beleza então, hoje o sangue vai sair até da tela Não é por nada não moleque, é que isso é mó sequela Mas ó, é essa que é a minha atitude Cê chega aqui, tá ligado moleque Hoje eu varo as nuvens, mas assim ó E ainda eu vou além Cê tá ligado, moleque, porque pra ti hoje aqui ninguém tem, mas assim ó, é essa que é levada, ninguém tem raciocínio nem peito pra não tentar nessa batalha, mas isso que eu falo, isso é compromisso, eu falo o que eu quero isso aí, mas assim ó, é essa que é a levada não é por nada não, porta tá aberta, melhor você voltar pra casa Ô louca, MC, cês ouviram mano né? Ah, vai segurando, rico na voz violentamente de 30 segundos mata ele, e mata ele, e mata ele, mata ele mata. Mano, mano, mano, demorou, demorou, demorou, demorou Mano cê falou que eu sou sequela, só que mano que sem desmerecer Cê falou que eu sou sequela, mano, não sou sequela A sequela, mano, vou é deixar em você Porque cê tá ligado que eu sigo nesse caminho Sabe, mano, que só no sapatinho Tá ligado que eu sou mais cruel Cê falou através da nuvem, mas eu me limite ao céu Aê, mano, que cê sabe, né, cuzão? Sabe que você não faz improvisação, Porque cê tá ligado que você vai pro chão Tá ligado, mano, tudo aqui, cê não tem noção A... Isso aí Pode terminar o verso quando for assim, solta um pouquinho o mic pro... aí, ó. não deixa o fio tão enrolado assim ó, segura ele aqui ó, aí, agora pode travar ele, agora fica suave, ó, não deixa ele fazer assim senão quebra lá dentro e depois já era o microfone, Lírico, terminou Lírico, volta 30 segundos DJ quando você quiser, solta meu pai! Demorou? Sabe que eu rimo calmo, mano. Só no sapatinho, porque eu poderia até falar um salmo. Porque você sabe, mano? Vou te explicando. Você sabe que você não tá argumentando fruta. Falei até de salmo. Demorou? Só que sabe que eu você é saúde de três, nada me faltará, mas aí sabe tudo aqui, que nessa junção nada me faltará, mas em você falta informação. aí você sabe, mano, você é um cuzão. Para de dar risada, senão vou te deixar no chão. Ô louco, vai, então esse se acelera aí, então, tem resposta do outro lado, 30 segundos, eu também não deixava, PKP na voz. Mata ele, vai. Bate partir pro bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Que são dois MC batindo pro bang bang, o que vai escorrer? Sangue! Beleza então menor, essa que é fita Tô risada da sua cara, moleque também dá sozinho Mas assim ó, é essa que é levada tá tremendo, mais que meu celular no modo vibra qualquer que foi meu amigo? Qual é da levada, Não é por nada não, de novo Cê quer que eu fale pro cê pra sua casa? Mas é essa que é a sensação Hoje, moleque, eu tô voando, tô estilo moto avião Porque essa que é a vida, não é por nada não Hoje eu vou te cortando, fique o meu pipa Mas assim, ó, eu mato no retão Não é por nada não, hoje de novo O bico dá tá, um vacilão Porque essa que é a rimas, não é por nada não Vim pra gastar, moleque, aqui é só ironia